Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui mais uma vez. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei, né, que hora esse povo vai assistir esse vídeo maravilhoso com mais uma história devastadora dessas que a gente só encontra em, em, em filmes, né? Nossa, que curioso, Mary, prazer ter você aqui, estou muito feliz em receber a sua história, é, para mim é uma emoção muito grande, cada vez que alguém fala, olha, eu conheci um britânico, é assim, enche meu coração de alegria, porque eu acho que todo mundo que está buscando uma experiência com, com inglês, com britânico, merece ouvir história feliz, merece ouvir histórias claro que deram um certo, certo, né? Exatamente. Conta para gente, Mary. Então, eu conheci o Matt em 2010, quando eu ainda estava na minha primeira graduação e ele estava querendo aprender português. Na verdade, assim, a nossa história começou por acaso, porque eu entrei num site que não era de relacionamento, porque acho que a maioria das pessoas, quando a gente começou a conviver... Eu entrei em sites para poder saber um pouco De como é que isso acontecia Mas a gente se conheceu Por acaso mesmo Eu fazia italiano na Casa de Cultura E ele entrou nesse site Para conversação E para aprender português Aí ele disse que viu o meu perfil Achou interessante e me mandou um e-mail Isso em 2010 não tinha nada de, de, Dessas redes sociais Que é mais fácil falar agora né? O WhatsApp é, é mais, era mais fácil Então o nosso contato era mais por e-mail ele me enviou um e-mail, ele disse que eu passei uns dois, três meses para responder o e-mail, eu não vi, porque quando a gente cadastrava, como o meu objetivo era italiano, eu recebia o, o, o perfil para a conversação, eu acho que eu não liguei, não lembro mais, também faz muito tempo, aí eu respondi, e respondi para ele dizendo que não dava certo ele conversar comigo, porque eu não sabia nada de inglês. Então, é, e eu estava procurando conversar em italiano, ele disse que não tinha problema, que podia, eu podia responder em português, que ele queria aprender português, e aí a gente continuou, e mail vai, meio vem, meio vai, aí quando foi em setembro mais ou menos, ele pediu para vir aqui para o, ou melhor, ele viria para o Brasil, porque ele estava montando, eu acho, uma empresa no Rio de Janeiro, e ele viria para cá, mas ele iria para o Rio. Aí ele perguntou se podia passar o final do ano aqui, em Fortaleza. Isso foi eu, para dizer que ele podia ou não podia vir para cá. Não, mas que eu né? Aí... Olha, estou aí passando o <risos> um final de ano com você, posso? Pois não é, só que ele vinha, já vinha para o Rio. Então, uh -huh. ele, aí eu disse para ele que podia, que não tinha problema, e ele veio. E aí a gente se conheceu no final do ano, passou o final do ano junto. Quando foi na virada do ano, aí ele me pediu em um namoro. Bem na queima de fogos, ele deu o primeiro beijo, e dali a gente já começou a namorar, porque tem essa, né? Eu digo assim, que ele me pediu em um namoro, mas na verdade não foi pedido de namoro, não, foi o um beijo. No beijo ali eu já estava namorando. E é bem assim mesmo, é uma característica do, dos ingleses, e eu acho que dos americanos também, né? Eles não, eles não, têm, é, eles não dão aquela mar, volta, né? Aquela ficar é, eu... não existe ficar para eles, né? Um Na época, quando eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, eu... é, eram 20, 23, 24 anos, eu achava estranho não, não ter o pedido, eu não sabia se eu estava namorando ou não, eu não sabia o que a gente tinha. Porque até então, a gente conversava, e conversava muito por e-mail, ele veio, a gente se encontrou, mas depois que ele foi embora... Eu não sabia se eu tava namorando, porque eu nunca tinha ficado com ninguém. Então eu achava, não, a primeira pessoa que eu fiquei deve ter sido ele, porque foi só um beijo, um beijo assim, para dizer que estava namorando. E aí, pronto, dali que continuou. E conta como foi esse namoro? Ele ficou um período no Brasil, ele voltou para a Inglaterra. Como que foi esse, esse desenrolar, esse namoro? Foi um namoro à distância ou vocês tiveram um tempo junto? Foi a, não, foi à distância. Logo no início ele vinha. No, durante o um ano ele vinha umas três quatro vezes para cá para o Brasil e aí a gente se, era quando a gente se encontrava aí ele vinha passar passava uma semana 15 dias nunca, né, Dessas vezes nunca no começo do namoro nunca nunca passou mais de um mês não e aí pronto foi, isso foi o começo a, e nisso a gente ficou a, por uns dois anos desse jeito depois de uns dois anos ele eu mandava e-mail ele não respondia e sumiu, simplesmente sumiu. Então, assim, para mim tinha acabado. E realmente, né, acabou. Dois anos depois que a gente começou em 2000, foi em 2011, mais ou menos 2013, 2014, foram dois anos. Dois eu não tinha nenhuma satisfação, nada? Nada. Sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. Nessa época que eu comecei a procurar também informação para saber o que, que tinha acontecido, mas nada. E aí eu deixei para lá, disse, não, é porque é, a gente pensa mil coisas, né? A distância, idioma, cultura diferente, e, e alguma coisa tinha dado errado para não continuar. E e o relacionamento à distância, tal, a gente não tem tanta aproximação, eu acho que é, é menos doloroso. Para mim, na época, foi menos doloroso. Você lidou bem com a situação? Foi, foi, assim, foi tranquilo, porque eu tava Estava estudando, estava trabalhando, o ritmo de vida aqui continuou. Eu só não tinha mais aquela, aquele contato com, com ele. E também, logo no início do relacionamento, não era um contato diário. Era esporádico. A gente se falava duas, três vezes na semana e se via quando ele vinha para cá. Então, não tinha um contato tão próximo quanto o que a gente tem hoje. Hoje a seria totalmente diferente. Hoje, se uma coisa dessa acontecesse, eu acho que eu ia estar para morrer. Mas... <risos> Logo no início não, porque assim, por mais que diga assim, mas foram dois anos, mas foram dois anos em que a gente se via e se falava esporadicamente, então quando terminou, terminou, ele sumiu, não mandou mais notícia, eu não tinha contato com ninguém próximo a ele, então não tinha o que eu fazer, era só aceitar, e foi isso que aconteceu, e, e aí a vida continuou, no... Nesse intervalo, eu conheci outras pessoas, ele também deve ter conhecido outras pessoas, e e aí eu comecei a namorar com outra pessoa aqui. não Acho que uns dois anos, foi mais ou menos isso, que a gente passou afastado, dois anos e meio. E aí, quando foi no término, isso encurtando tudo, porque se eu for contar, a história é muito longa, foi um eu, eu sempre digo para ele que a nossa história realmente dá um livro, um filme, e aí ele, ele foi para... Sim, aí eu terminei. E quando foi no final do ano, eu resolvi mandar um e-mail em massa para o meu grupo de amigos do, do, do Yahoo, né, que era onde eu tinha o um provedor de e-mail. E eu disse, ah, quem receber e retornar, para mim vai ser lucro, porque eu acabei me afastando por conta da faculdade, do novo relacionamento, tudo, me afastando de tudo quanto era amigo. Então, eu me vi sozinha. Então eu resolvi mandar esse e-mail com um, um cartão de Natal pro meu grupo de amigos. Isso eu acho que era em novembro, que era quando a gente começava a armar a árvore de Natal e tudo aqui. Eu sei que estava cedo, mas enfim, eu esperava receber algum retorno do, dos meus amigos antes do Natal. Aí, aí, para minha surpresa, ele respondeu, porque ele estava no meu grupo de amigos de de e-mails que estavam uhum. cadastrados. Ele respondeu. E disse que para ele tinha sido uma surpresa receber um contato meu, porque ele já, ele não esperava, porque ele tinha se afastado, não, a gente tinha se afastado e ele não esperava mais receber um, alguma informação minha. Aí ele respondeu, respondeu de volta, a, o contato né, nesse período já ficou mais fácil, porque a tecnologia já tinha avançado, então a gente começou a se falar de novo, mas... Eu não esperava mais nada do que uma amizade, do que o um contato normal de duas pessoas. Aí, aí, papo vai, papo vem, as lembranças vai, tudo. Aí, quando foi no, a história se repetindo, ele perguntou se podia vir de novo. Cara aí, de né? pau, hein? Foi só, é, assim, dois vida. anos, aí vou, vou, vou passar o Natal Muito em Fortaleza. Difícil. É, e assim... Eu não pedi explicação nenhuma, porque primeiro, um... tinha termi... terminou, terminou, assim, ele não quis continuar, enfim. E você foi muito Eu atura, não perguntei né? nada. Você é, foi eu não perguntei atura. nada. Porque ele sumiu nem nada. Até porque eu esperava que fosse uma coisa natural ele me contar, a gente conversar sobre. Eu, naquele momento eu não achava que seria interessante a gente discutir ou eu questionar alguma coisa por causa do sumiço dele. Aí, pronto. Aí, quando foi no final do ano, ele veio para cá. E a gente passou o, o, o final de ano junto. Tem até um. Assim, ele sempre. Quando a gente estava junto, era sempre assim. Ele passava o Natal com a mãe dele, que a mãe dele já é bem idosa então ele passava o Natal com a mãe dele, quando era mais ou menos no dia 27, ele vinha para cá, ele vinha para o Brasil, e passava o final de ano comigo. Sempre foi assim, desde que a gente estava junto. E aí foi desse jeito que aconteceu, ele passou o final de ano com a mãe dele, e veio para cá. E aí quando foi na, no, do dia 30 para o dia 31, que ele já estava aqui, ele chegou no dia 28, isso foi em 2000 de 2016, mais ou menos. Agora me perdi na data. Eu sei, ele veio para cá no final do ano. Aí, as datas vão ficar toda confusa mas enfim, porque. Eu não preciso é muito da tempo, data, não. E... <risos> e, enfim, aí ele veio para cá no final do ano. E pronto, quando foi no dia 30, que a gente tinha ido passar o final de ano em canoa quebrada, ele me chamou para conversar. Aí ele me contou que ele tinha passado por um. Por um período bem ruim, depois, bem ruim na, no, no lado financeiro, e que ele precisou de um bom tempo para se estruturar e tudo. Então, ele ele se afastou e não não dividiu o problema que ele estava vivendo, né? Ele estava vivendo um problema financeiro, não quis dividir, e ele preferiu se afastar. Eu esperei ele contar tudo que ele, que ele tinha para me falar. Quando ele terminou, aí eu disse para ele: olha. É... A partir do momento que a gente resolve estar junto com alguém, a gente tem que dividir o que está acontecendo com essa outra pessoa, porque se você resolve estar com alguém, a gente tem que conversar, porque se a gente não conversar, se a gente se isolar, não tem como resolver. Aí toda a vida vai ficar nisso, você vai ter seus problemas, vai se afastar e, e eu vou ter que ficar esperando, sem saber o que aconteceu, enfim... Aí ele pediu desculpa, tudo, e disse que já tinha, que na época tinha, tinha, ele pensava em resolver o problema e voltar a conversar para a gente se entender. Só que ele disse que passou muito tempo, e como passou muito tempo, ele preferiu deixar eu viver a minha vida e não me atrapalhar, como ele disse. Aí, pronto, aí a gente voltou a namorar de novo. E nisso, assim. Porque depois desse, dessa quebra realmente, aí eu procurei, aí eu entrei em vários sites, procurei pessoas que tinham relacionamentos com britânicos, tudo, para eu entender o, esse lado dele, para eu entender por que, que, que eles se isolavam, porque se, se era, era cultural essa coisa deles tentarem resolver tudo sozinho e, e não dividir. Ou essa coisa do não conversar e várias outras dúvidas que eu tinha na minha cabeça e que e que eu ten queria tentar resolver e ajudar ele a resolver, né? Porque acho que tanto para mim era difícil, porque eu estava lidando com uma, uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da minha, com hábitos totalmente diferentes do meu, e ele também. Só que, assim, durante esse período a gente conversa muito e ele diz que uma das coisas que mais aproximou a gente era justamente o, o nosso modo de vida, como é, o meu conceito de família é muito parecido com o conceito que ele tem de família, então as coisas foram dando certo, até esse, até esse, esse retorno ele não tinha contato nenhum com a minha família, ele sabia como eu era, ele sabia como eu pensava, ele sabia o meu modo de vida, mas ele não tinha contato com a minha família, era só comigo, e assim, eu também, era só com ele. Depois disso, não, depois disso mudou. É, depois dessa nossa volta, não, ele começou a ter um contato maior com a minha família, ele o meu grupo de amigos, e aí a gente já foi para um outro dilema, que era o fato de que ele sempre vinha para cá, e eu nunca ia para lá. Então, assim, eu conhecia a mãe dele por uma videochamada, por uma ligação, fotos, mas eu não conhecia a família dele, não conhecia amigos, eu não sabia até que ponto as pessoas com quem ele se relacionavam sabiam da minha existência, sabiam que ele tinha alguém. Então, foi um, um, um outro divisor de águas na nossa vida, eram outros questionamentos, que aí, por causa disso, a gente acabou tendo atritos também, e acabou... Se separando de novo Assim, não foi um, uma separação longa como essa última Mas foram atritos que realmente assim afetou o nosso relacionamento Porque eu não entendia como é que funcionava essa coisa na cabeça dele Porque eu via o tempo passando E e, e a gente não formalizava Era sempre eu aqui esperando por ele E estava muito cômodo desse jeito na minha cabeça né? Tava muito cômodo para ele ter uma pessoa aqui constantemente esperando por ele para quando ele viesse, ele vinha duas, três, quatro vezes aqui para o Brasil, então eu sempre estava aqui, esperando por ele, mas o que mas, que assim, eu podia nesse, esperar nesse, dele? Nesse, nesse tempo que vocês namoraram, ele nunca falou, olha, vamos para Inglaterra, passar umas férias lá, ele nunca convidou, né? Não, nunca... não. Que estranho. Não, nunca. Eu acho que para ele, como ele sempre estava aqui, e ele sabia também da, da minha rotina de, de vida, né, trabalho, faculdade, família, então, talvez ele, eu, isso é coisa da minha cabeça, talvez ele achasse que, que eu não tinha interesse intenção de... Mas você nunca falou, olha, quero conhecer sua família, quero ir para a Inglaterra, você nunca falou? Não, também não. Mary! menina, você é muito pacífica, você é e, não... e como eu te disse, como te, te, teve várias é, idas e vindas, então, assim, teve a quebra, entendeu? Não foram... É, a gente tem 10 anos que a gente se conhece. A gente diz que tem 10 anos de relacionamento, porque na nossa cabeça é como se nunca tivesse tido um término. Sim. Como se isso fosse constante. Mas, na verdade, tiveram vários cortes na nossa Sim. história. Então, assim... É natural de eu não ter ido na minha cabeça sim porque eu dei prioridades a, a outras coisas na minha vida e até chegar um ponto que eu desprei disse, disse olha você conhece o meu mundo todo você conhece a minha vida conhece meus amigos conhece a minha família o que que eu conheço seu o que que e outra coisa eu também não sei eu, eu converso com algumas amigas que têm relacionamento com, com estrangeiros e diz que é natural essa coisa de rede social que não usa muito, que não divulga muito, muito status, né, da sua vida. E era uma coisa que para a gente é normal, né? Para brasileiro a gente tira uma foto posta, tira, a mostra que está bem e é Não é assim? Para mim até que não, não é, não é muito do meu cotidiano fazer isso nas minhas redes sociais, não. Pelo contrário. Mas é, eu achava estranho eu tirar uma foto com ele, postar uma foto com ele. E ele não fazia o mesmo. Pode parecer bobo, assim, para quem for assistir o vídeo, pode dizer que que é futilidade, que é besteira, tudo. Mas na época, para mim, fazia diferença. Porque eu queria saber qual era, como era que os amigos dele, como as pessoas que ele conviviam, tinham conhecimento do nosso relacionamento, que ele tinha alguém. Aí passa aquela insegurança na cabeça, eu acho que muitas pessoas que vão assistir o vídeo também têm esse tipo de pensamento. É, até onde eu posso confiar que eu sou a única? Entendeu que não existe outras pessoas, já que não tem essa divulgação, já que eu não conheço outras pessoas que possam me dar essa segurança. O é, meu contato isso... era só com ele. Isso que você está falando já aconteceu de, de me procurarem uma menina do interior de São Paulo, porque ela estava também num relacionamento, isso que você está falando é, é corriqueiro, das meninas que estão no Brasil não saberem de como é a vida deles aqui, se eles têm essa, essa, essa coisa que a gente faz de falar, oh, tem um namorado, meu namorado mora fora, é, realmente essa dúvida existe e é muito real. Tanto é que o namoro, eu tenho, assim, eu não perguntei mais nada, porque eles passaram por um processo, entre eles, lá, de, em relação a isso, a menina não tinha segurança nele, ela tinha certeza que, ela tinha, que ele tinha uma outra pessoa aqui, eu falando, não tem, não tem, dá paz pro cara, dá paz para cara, não tem ninguém, e assim, ela não conseguiu segurar o relacionamento por conta disso, você acredita? De não confiar... É. E, assim, uma coisa que eu aprendi durante esse tempo, Karine, é que, assim, eu confio demais nele, ele me dá muita segurança, assim como ele, ele confia muito em mim, ele sabe o que ele pode esperar de mim, hoje em dia a gente tem já esse, essa segurança um com o outro, mas é difícil, é difícil para a gente chegar a esse ponto de maturidade, porque eu acho que para mim, eu tenho isso como realmente. Eu atingi um grau de maturidade que, para mim, a gente consegue a gente consegue conviver tranquilo. Hoje, assim, mudou muito, mas eu lhe digo, eu, e não somente para casais que de culturas diferentes, eu acho que isso serve para todos. É conversa. Se você conversar, se você jogar limpo para a pessoa, se você contar o que você está sentindo, esperar também que a pessoa fale e isso uma, realmente é uma conversa, não um questionamento, um inquérito, num, você conversar com a pessoa, eu acho que leva, o relacionamento vai para frente, mas à medida que você se fez, que você vai se frustrando, que você vai internalizando aquilo e deixando acontecer, vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar, nem você, nem a outra pessoa, porque por mais que você não esteja falando, você está... Você é, colocando para fora de outro jeito Esse seu ressentimento, essa sua angústia Então assim, para a gente... Além de alimentar, né? De ficar criando Isso. histórias na, na cabeça que não, não existe que não Ou existe. que existe, mas que não chegou a, a, a falar e, e assim, a gente resolveu muito a nossa vida A partir do momento que Que tanto eu falava E eu dizia, olha, eu estou falando Que eu estou sentindo, mas eu espero que você fale também Porque senão a gente não vai se entender Senão a gente não vai chegar é, a resolver nossos problemas, porque vai juntar uma coisa com a outra. E a partir do momento que aquilo ali está resolvido, pronto. A gente pode chegar a discutir por outras coisas, não por isso. Porque no dia que a gente chegar a, a discutir por essa mesma coisa, eu vou lhe questionar e você também. Isso não foi resolvido? Nós já conversamos sobre isso? E enfim, aí... Depois dessas conversas que eu disse para ele o que eu sentia como eu sentia e o que é que me magoaram, eu eu percebi que ele foi tentando resolver, por exemplo, essa história de, de eu dizer assim eu não sei até quando até o que que até onde os seus amigos sabem da minha existência. Aí depois disso ele fazia é, chamada de vídeo chegando no trabalho aí dizia, olha esse aqui é meu amigo tal, olha essa daqui é minha namorada. Aí lá, <risos> aí eu dava tchauzinho tudo e a, a mãe dele também quando chegava no final, esse agora, esse final de ano agora, ela disse, olha, você não vai passar o Natal comigo, você já está longe demais dela. Vá e, e passe o tempo que você puder lá. Ela é uma fofa, eu gosto muito da, da minha sogra. Ela, então ele veio em novembro porque a gente já estava na verdade, a gente já estava com risco de saber nem se ele se ia poder vir, né? Por causa da, da pandemia. E ele veio em novembro, foi novembro, e ficou até... Ele ia ficar até maio, que era a data que eu ia fazer a minha segunda prova. só E aí eu ia voltar com ele. Só que acabou não dando certo, porque o Brasil entrou na lista vermelha, né? A gente não podia entrar, só que podia entrar era... Era, era, era britânico mesmo e desde cumprir a quarentena isso isso residente então ele foi ele acabou antecipando um pouco a, a ida dele e e foi com a, aí a ideia é de, de eu encontrar com ele assim que liberarem a a ida né, dos brasileiros aí você vem para cá é e conta pra mim, conta pra gente como que é ter um gringo dentro de casa, no Nordeste, nesse sol de rachar coco. Menina, não Ou sei como é que ele aguenta não, porque Como que ele é? Fica, eu, o tempo que ele tá aqui, ele fica estatelado no sol, e quando ele volta, ele parece um camarão. Eu não é. entendo, eu não entendo. E, e é uma loucura por sol, né? Assim, ele, ele, ele chega aqui, eu acho que ele esquece que tem calça, ele só anda de, de short, só quer andar de chinelo. Mas ele ele gosta muito daqui. É tanto que, assim, uma das... das dos empecilhos do nosso relacionamento era também essa coisa de não saber aonde é que a gente ia viver. E a gente nunca chegou a falar em casamento de fato, a gente nunca chegou... Ele sempre falava que, que eu era a mulher da vida dele, que... Ele falava em filhos, que queria ter dois filhos, isso e aquilo, mas casamento, casamento, a gente nunca falou exatamente de ele dizer que, que ia me pedir em casamento. Até teve um atrito no, no final de ano desse, porque ele tinha dito que ia ser o final de ano da minha vida, que ia, ter, ia ser maravilhoso, isso e aquilo. Aí eu né já criei mil fantasias na minha cabeça e achando que ele ia me pedir em casamento. Findou que não teve surpresa nenhuma nem nada, eu fiquei pé da vida, frustrada. E, e aí foi uma outra discussão. Enfim, é, uma, é como eu disse, dá uma, a nossa vida dá uma história, um livro. Mas você me assim, então, assim, não... em off, que apesar de não ter tido <risos> um pedido oficial, ele fez um movimento muito grande. Não, foi, dando então, um passo... como a gente não sabia, pois é, como a gente não sabia é, como é que ia ser a, a nossa vida, porque ele sabe, assim, que eu sou muito apegada à minha família. Assim como ele, também é a pegada da família dele. Ele só tem a, a mãezinha dele e mais. É, a mãe mais. Foram três filhos, né? O médico é o mais novo. E ele. A gente não sabia como é que a gente ia viver a nossa história. Então, assim, agora no começo do ano, ele comprou um apartamento. A gente comprou um apartamento aqui em Fortaleza. E, assim, para a gente vai ser a nossa nós primeiro lá, né? Mas ele sempre fala que a gente tem vai estar tá sempre com um pedacinho, um pezinho aqui no Brasil e um pezinho lá. Então assim, para dizer se a gente já decidiu de fato onde é que a gente vai viver, a gente não sabe. De fato não. Mas assim, a vida dele profissional toda tá lá e a minha vida profissional tá aqui. E então assim. De, a gente, Decisão, o que o que a gente quer para a vida A gente só sabe que um quer ficar junto do outro Agora, onde vai viver, como vai viver Aí, o mundo, eu acho que vai ser a nossa casa Até então Ai, que delícia Ai, querida, muito feliz de ouvir sua história Agora, conta pra gente Como que é a relação do seu pai com o um gringo aí como que é? Como que eles lidam com isso? A cultura, a, a, a, a... não tem comunicação, né? Quer dizer, tem assim, gesto, né? Assim... Não, o MET, tá... como eu te disse, quando a gente se conheceu, é, o objetivo dele era aprender português. Ele aprendeu? E... Aprendeu mais ou menos, mas assim, o, o meu objetivo nunca foi aprender inglês, né, no início eu, eu tava querendo aprender italiano, aprendi alguma coisa, não falo fluente, mas eu aprendi alguma coisa por, por causa dele, e ele sabe, então o, o português dele é muito melhor do que o meu inglês, então ele conversa muito com o papai e com a mamãe, assim, por, acho que a força da vontade mesmo. Que bonitinho. Dessa última vez, ele, eu acho que ele protelou o máximo. A, o encontro com meus pais, porque ele dizia que queria ir encontrar com os meus pais para conversar, e ele não se sentia seguro em encontrar com eles e não poder é, responder aos questionamentos dele deles. Aí está passando carro de som, atrapalha um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Aí o que acontece? teve pronto, isso é uma curiosidade, foi legal. Até hoje ele não sabe que eu sei de, dessa história. Esse esse último agora no final do ano agora no começo do ano, ele, ele veio e ele sempre, como a gente ia, ele ia passar muito tempo, que ele ficou de, de novembro, ia ficar até maio, ele só antecipou a ida dele por causa, realmente, por motivo de trabalho, e como a minha prova, ela foi adiada, e não tinha mais previsão de quando seria, e nem quanto tempo eu eu poderia ir com ele, ele resolveu antecipar a ida dele por causa da compra do, do apartamento daqui, isso. É, eu acho assim, ele comprou o apartamento até para me dar uma segurança de dizer, não, agora é uma coisa certa que a gente tem, a gente tem a nossa casa aqui e a gente vai construir a nossa vida aqui e lá. Então, ele antecipou a a, a, a ida dele. Então, assim, quando foi no começo do ano, eu... Ele ele ficava aqui trabalhando. Então assim, ele resolveu, ele a gente alugou um apartamento para ficar durante o tempo que ele ia ficar aqui. Porque ele disse que não queria tirar a privacidade dos meus pais, tudo. Então para ele era melhor ficar nesse nesse apartamento alugado e eu ficar com ele lá. E, então, quando era durante a semana, eu tava na minha vida normal, eu tava trabalhando. Então durante o dia eu saía para trabalhar, ele ficava em casa, trabalhando de casa e fazendo as coisas dele, e no final do dia eu voltava para casa, para nossa casa, né, provisória. Uhum. Aí ele, teve um dia que eu saí, e... e aí eu soube depois, que meu pai me contou, ele disse assim, Mery, o médico te contou que ele veio aqui em casa? Aí eu disse, não, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, né? Ele é o seguinte, ele não, ele não falou que nem era para não contar e nem disse que não era para contar. E meu pai, ele é bocão mesmo. Meu pai falou. <risos> ele disse que ele esperou eu sair, ele ligou para eles e disse que queria conversar com os dois, com meu pai e com a minha mãe. E aí ele papai disse, se você quer que eu vá aí, aí ele disse não, eu vou aí. Ele saiu lá do da Beira-Mar para vir para casa dos meus pais. A minha mãe disse que ele chegou aqui, bateu na porta com um bolo na mão. Ah, que bonitinho! <risos> aí ele entrou, a mamãe foi fazer o café, tudo. Eles foram tomar o café com o um dito bolo. E aí ele foi começou a falar: ele disse, Olha, minha, as minhas intenções com a Mary é, são sérias. Eu sei que eu, eu a, a Mary é a, minha, a mulher para minha vida toda. Eu, eu sei que a Mary me ama e a gente está construindo a nossa vida. E, assim, ele falou, eu acho, que ele quis deixar os meus pais seguros com relação ao às intenções dele comigo. E nesse foi daí que eu disse assim, não, realmente, assim, eu já me sentia segura com ele. Só que ele também, eu acho que ele quis demonstrar para os meus pais que a gente estava vivendo uma história de verdade, e não um, um, o medo que eles poderiam sentir, porque a dizer assim, ah, a filha dele está se relacionando com o um estrangeiro que pode a qualquer momento sumir da, da é, vida dela que, e... Acho que ele ficou meio que com aquilo na cabeça, né? Precisa dar um jeito de tranquilizar que não vou sumir de novo, né? Que não vai acontecer de novo, né? Não, mas da primeira vez, meus pais sabiam que a gente estava namorando tudo, mas assim, levaram na boa. Num, em nenhum momento o meu pai foi intransigente, ou a minha mãe, de achar que tinha sido... que ah, ele se aproveitou alguma coisa do sim. tipo. Sim, hum. mas você não acha que na cabeça da na é cabeça que... dele, na cabeça dele que ele olha, achava que tinha, deixei, tinha ficado. deixei um negócio meio mal resolvido, preciso consertar, né? Ah, e né? hoje em dia eles estão tão bem. Que bonitinhos, que bonitinho ver o, o, o gringo cearense. <risos> Queria ver. agora, sim, é uma história que deu certo mas que muitas, muitas amigas minhas ou pessoas é, com quem eu tive contato me perguntam, não, nem toda história vai ser bonitinha assim, nem toda história vai dar certo assim. Tem muito estrangeiro que realmente é, é, não tem a intenção de, de, de levar a história a sério. Então, assim, tem que ter muito cuidado. O mundo hoje em dia, apesar de, da, da, da comunicação. É, ter facilitado mas em compensação outras coisas facilitaram também golpe é, outros tipos de coisa que que a gente vê que acontece todos os dias então realmente tem que ter muito cuidado. Não, com certeza. Isso é algo que eu sempre falo aqui, que a gente quer contar história boa, mas para quem está procurando se relacionar com um estrangeiro, tem que estar tá com os dois pés atrás mesmo, porque é o que você falou, as pessoas estão aí para tirar proveito, para tirar, para dar golpe, para se divertir, para... Né, pra para ter uma pessoa ali por tempo determinado, que não está afim de nada com nada, então assim, para que as mulheres não se sintam usadas de nenhuma forma, é bom ter toda a precaução é, do mundo, né isso é um fato, isso é real, mas eu acho que é tão legal quando a gente vê que, nem tudo é tão ruim que eu acho que o, o intuito de contar essa sua história aqui é de mostrar olha nem todo estrangeiro vai para o Brasil querendo farra querendo festa né porque a impressão que a gente tem no Brasil quando estrangeiro vai para o Brasil que é o que quer vagabundear, né o Matt ele fala muito que o nosso relacionamento deu certo que porque era o que ele procurava numa pessoa ele disse que era a mesma coisa que eu procurava Que na época realmente não procurava nada Eu não estava procurando por ele Mas é, Que o nosso relacionamento deu certo Porque antes da gente se conhecer fisicamente A gente se conheceu O que um pensava e o que o outro pensava No tempo que a gente se conheceu Não tinha é, é, essa exposição toda Que tem hoje De fotos nem nada Ele me conheceu num, num site de conversação Ele só viu uma foto minha uma foto de rosto minha, ele não viu, e viu o perfil que tinha no, no site, né, era que eu era estudante, que eu tava fazendo a pós-graduação, que, que na época, né, que ele me conheceu, eu tava na pós. Quer dizer, ele viu e... o seu currículo primeiro, ele, ele viu, viu rico. É uma pessoa que estuda, que está na batalha, que tem objetivo de vida, né? Ele leu todo o seu histórico, ele, ele criou um contexto ali do, do que ele estava vendo sobre você e decidiu que era você, Mary. Ele falou: e, é essa E é aí a, é a gente conversou... Que por muitos meses, antes de se encontrar, a gente conversou muito, ele sabia como eu pensava, ele sabia ele não me conhecia de, de ver ou de ouvir a minha voz, porque a gente só se comunicava por mensagens, é. a primeira vez que ele me viu foi realmente no final do ano, quando ele esteve aqui. Ai, Mel, e agora eu espero você aqui na Inglaterra, se Deus quiser, as, fr as fronteiras... Abrirão e você vai vir para cá e a gente vai fazer umas comprinhas na Primark, que eu te falei. <risos> e aí o, a gente vai conhecer o MEF. Quem sabe a gente coloca o, os dois para conversarem, para contar o lado deles, né? De, de como eles veem as brasileiras, porque aqui a gente fala de, né? Da, da nossa perspectiva seria muito legal conhecer ver o Matt e o Neil conversando sobre a perspectiva deles será que ele topa? qual foi a iniciativa né de, de, de procurar né eu, nossa, eu acho que isso é muito lindo. curioso eu acho que eu não eu não penso que para ele seria uma coisa muito muito diferente né ele ele é produtor ele trabalha com ou seja com, com vídeo com... com vídeo tudo então eu acho que para ele não seria uma coisa fora do, do normal. Então talvez ele top futuramente. Ai vai ser muito legal, que legal. às então... vezes eu mesmo pergunto para ele digo assim, ei me diz uma coisa com... como foi que a gente se conheceu. Aí ele você sabe como a gente se conheceu? disse não, mas eu quero ouvir por você como foi que a gente se conheceu. E e assim ele a, é, eu brinco muito. Acho que até já tinha te falado que é uma pessoa que tá do outro lado do oceano, né, assim, a gente está a quilômetros de distância, cultura diferente, idioma diferente, é... mas eu me sinto muito mais próxima a ele do que a namorados que eu tive, que morava no bairro do lado, ele me passa uma segurança, ele me passa um conforto, de, de um relacionamento que eu nunca tinha sentido com uma outra pessoa morando muito próximo a mim. Ele é uma pessoa, assim, de, de lembrar datas, de toda data comemorativa, ele mandar flores aqui para casa. Eu já tive namorado de que não lembrava nem o dia do meu aniversário ou, ou, ou alguma coisa. Ele, assim, ah, vou fazer uma prova, ele sabe ele sabe os horários das dúvidas das minhas provas, quando eu tava na faculdade que eu disse assim, daqui a duas semanas eu vou ter prova, aí eu passou, passou, passou, é ele e aí tá preparada, amanhã tu vai ter prova, né aí eu disse, como é que tu lembra? ele disse, não, eu sei de tudo, eu sei de tudo então assim, ele é uma pessoa muito atenciosa ele ele trata muito bem meus pais ele tem um carinho muito grande pela minha mãe então assim isso tudo vai cativando com o tempo eu brinco muito dizendo com as minhas amigas, eu disse, olha depois que a gente experimenta o produto importado, a gente não quer mais saber do nacional. Mas realmente, não é nem incentivando. Mas eu falo é pela minha história de vida, pelo que a gente vivenciou junto. Não foi uma história fácil, foi uma história cheia de altos e baixos, como como eu falei, né? Tiveram vários rompimentos, tiveram vários apitos. Teve coisas que eu sei que foi por minha culpa, por não, não é, exteriorizar, não conversar, não buscar resolver... Teve coisas que também foram da parte dele, de ele não chegar comigo e dizer o que estava acontecendo, porque talvez aquela visão de que ele poderia resolver tudo sozinho e, e que no final das contas ia dar certo. E ele sempre brinca, diz assim, não, meu trabalho é resolver problemas. Eu disse, é, mas a gente sempre pode dividir, até para a gente poder chegar a, a, a uma resposta junto, ainda mais quando a gente está envolvido. Então, assim, não é um relacionamento fácil, é um relacionamento difícil, relacionamento à distância é, só vai para frente quando realmente os dois estão prontos para viver, viver isso. E, e quando a gente tem um grau de maturidade também, Karina, de poder viver a vida da gente. Por exemplo, eu vivo a minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu dou conta da minha família. Você não parou ele, a sua vida para ficar em função da vida dele, né? Não. Isso de de é um erro é um erro crasso, é muito comum as mulheres ficarem em função do outro, né? No Brasil mesmo, com um casal brasileiro já é comum, né? Ou um ou outro viver em função do parceiro, e isso também eu vejo bastante quando as pessoas entram em contato comigo. Karina, ele não me ligou hoje. Karina, ele viu a mensagem e não respondeu. Karina, a gente combinou dele me ligar e ele não me ligou. É, eu sinto que as pessoas vão, vão ficando sufocadas, né? Com essa... Com essa é, não é preocupação, mas é um, é um sufocamento, né? É um sufocamento. É um sufocamento. Isso que você está falando, meu, é muito importante, porque a gente não pode romantizar é, relacionamento inter, inter, inter, interracial, inter, é, internacional mesmo, né? Multicultural. Uhum. Não, assim, não uhum. é porque a gente está numa vida com, com uma pessoa estrangeira, que é uma que é o mar de rosas, então assim, a gente vai ter problema, você quando casar, seja aqui ou aí, vai vir os problemas de um casal. Eu tenho os meus aqui. Então assim, apesar da gente encontrar alguém que nos valorize, que se dedique, que conheça os nossos medos, que conheça a nossa história, né? Que sabe as datas, né? Que que lembra, que faz presente no momento mais importante da nossa vida, tem o lado B também da história, né? Então acho que é muito importante a gente não romantizar e as pessoas não ficarem iludidas achando que, ah, casou com um gringo, tá? do céu, porque não é assim, é, né? Não. É, não é, tem, assim, durante esse período, esses 10 anos, eu vi muita história que deu certo, e muita história que também que não deu certo, em que a, em que as meninas se anulavam para estar com essa outra pessoa e se de repente se viam sem nada, entendeu? E eu não falo nem só pelo lado financeiro, nem nada não, eu falo pelo lado emocional, cultural, tudo, porque... É, deixava a sua vida passar em função da outra pessoa e não é assim é muito importante isso que você tá dizendo é um alerta para quem tá se relacionando aí com o um gringo que tá se relacionamento que tá no relacionamento à distância né que precisa aprender a lidar e dar espaço para o outro também né e que enquanto você estiver no Brasil namorando à distância, vai seguir sua vida, vai seguir seus projetos, vai para academia, vai, vai comer uma pizza com as amigas, né? Não Até porque a visão olhar. deles é, é, é essa, né? Eu acho assim que é... Eu, eu falo por mim, não sei se realmente é geral, mas eles procuram mulheres que se... que, que estejam independentes, que estejam no, no, no nível emocional, bom, eles não... Eles Assim, não sei se eu tô sabendo explicar, mas eles não querem um, uma coitadinha, entendeu? Eles não querem não, uma pessoa não. que... eles não querem um bebê, eles não querem uma menininha, eles não. querem uma mulher independente, uma mulher. isso tudo, o Métimo mesmo diz que, que é o que fascina, é a independência, é, é a busca pelos seus objetivos, isso para eles é um diferencial muito grande, pelo menos é, é dessa forma que, que eu vejo que, e que ele me passa. Mas ó, é, é, é assim mesmo, e eu, eu tenho assim um pouquinho de... Minha pouca experiência permite dizer isso. A Inglaterra é um país revolucionário, né? Foi aqui que começou o tal do feminismo, foi aqui que as mulheres queimaram o sutiã. Então, assim, as mulheres daquelas são super independentes. Se tiver que largar cinco filhos com o marido para sair tomar uma cerveja e num pub, elas vão fazer isso. Se, se a mulher falar, olha, hoje estou cansada, não vou limpar a casa, o cara não vai nem questionar, né, o, é capaz do cara falar, então, ó, deita, dorme que eu vou dar um jeito na casa, porque tem, não tem, essa, não tem essa, esse peso de homem e mulher, aqui é igualdade, né, eles querem que a mulher saia para rua, vai trabalhar, eles querem que as mulheres tenham independência, sim, eles querem que a mulher... Tenham uma, uma vida é, independente da vida do homem é, dentro de casa. Isso é fato, tá? Isso eu falo para você com muita, com, muita, com, muito, com, muita, com muita força, porque eu, tô, eu vivencio isso, né? A decisão de eu ficar na minha casa cuidando da minha filha, cuidando da casa, foi uma decisão em conjunto. Né? Não foi imposta, não fui eu que escolhi, porque por mim eu já estaria trabalhando não tô trabalhando por conta da pandemia, né, não tem com quem deixar minha filha, não dá para colocar na história, então assim, o homem, ele, o, o britânico, ele tá sempre dizendo, olha, o que que você quer fazer? Você quer fazer isso? Então vamos lá, eu vou te ajudar. Ele vai, tá sempre motivando a, a, a mulher, eu tô falando isso por mim, tô falando isso para pelas pessoas que convivem comigo, tô falando isso pela minha sogra, que assim, é um país que dá igualdade, não tem, não tem miscigenação aqui, no sentido bruto mesmo, sabe? Eu, eu vou falar de forma generalizada, porque é importante que as mulheres brasileiras entendam. Ninguém vem para cá para ficar de madame, né? Britânico não tem esse. Seja homem ou mulher, tá? Eles não têm essa, esse deslumbre. Vou ter empregadas, vou ter no sei o quê, vou viver no luxo. Eles são mais simples do que a gente imagina. E todo mundo aqui põe a mão Eu então, acho marca, que até por, por isso que tudo. aqui deu certo também, porque eu vi isso muito nele também. Assim, de. de e, e, aí não tem essa coisa, essa cultura de ter uma empregada constantemente dentro de casa. Não tem. né para ter, tem que ter muito dinheiro, Mary. Tem que ter muito dinheiro, porque é muito caro. O serviço aqui de doméstica, pra, seja para babá, qualquer função, braçal, é um, é um, um serviço muito valorizado. Né? não é como no Brasil, que eles falam, ah, é subemprego, né? ah, ninguém quer fazer faxina porque é subemprego, Gente, essa palavra nem existe aqui, é uma palavra assim, que eles tiram do vocabulário, porque aqui trabalho é trabalho, e todo mundo que precisa trabalhar, vai trabalhar, vai fazer faxina, vai trabalhar num caixa de supermercado, não tem essa inferiorização, sabe? Então, acho que é bem importante para as mulheres que estejam se relacionando com o inglês, não venham achando que vai chegar aqui e vai ter tudo de mão beijada, porque não vai, não vai, vai pegar ônibus, vai pegar metrô, vai pegar trem, porque não é todo mundo que tem carro. Então, assim, é uma, é uma vida que as pessoas não podem se deslumbrar. Então, eu acho que é muito importante a gente não romantizar esse namoro com, com estrangeiro. Eu não sei qual é o seu ponto de vista sobre isso, mas assim... Eu acho que pelo tom da sua conversa, deixou muito claro, né? Tanto é que ele te dá total independência. Ele sabe o que você quer para a sua é. vida, né? Ele te motiva. Ele sabe que, que eu lutei demais para chegar onde eu cheguei hoje. Você é assim, advogada, não... né? Conta, vamos, vamos contar para a galera um pouco de você Quando também. Quando eu conheci o MET, eu, eu já estava terminando a minha primeira graduação. Eu sou pedagoga, eu tenho especialização em matemática, pós-graduação em psicomotricidade. Depois, durante esse tempo, era o tempo que eu estava com ele. Quando a gente se separou, que foi aquele intervalo de dois anos, dois anos e meio, aí eu ia ou começava o mestrado ou, ou eu fazia uma outra graduação. E para mim, a minha primeira graduação, sempre eu sempre pensei que ia ser a base para a segunda, que era o que eu queria mesmo, que eu queria direito. E então, como não tinha nada que me prendia, foi disse, não vou fazer minha segunda graduação, não vou fazer o mestrado porque eu não pretendo continuar na, na área de educação, pretendo dar aula futuramente porque eu adoro dar aula, é uma coisa que realmente eu gosto muito, mas agora é para nível superior, então eu resolvi e comecei, né, a segunda graduação, então eu, hoje eu sou formada em direito, estou fazendo pós-graduação em LGPD e com paz, e, e pretendo continuar, não pretendo parar, lógico, assim, é como eu disse, a gente dá prioridades eu dei prioridade muito à minha carreira profissional Penso em futuramente ser mãe quero muito ser mãe se Deus me permitir né se tiver se, se for da vontade dele eu vou, vou ter. mas eu sei que eu priorizei outras coisas então quando a gente voltou dessa da última vez e que a gente estava falando ele falou mas como é que a gente vai vai continuar o nosso relacionamento vai ser aqui vai ser aí Aí eu falei para o se você tivesse me pedido isso há cinco anos atrás, eu não pensava duas vezes, eu largava tudo e ia com você. Mas hoje em dia, depois de toda a luta que eu tive, depois de todas as escolhas que eu tive, de, depois de, de me, me, me entregar tanto para a profissão que eu tanto queria, então eu quero viver isso. Então hoje, tá se você me irmão, pedir um de largar pronto, tudo, né? não dá. Se fosse para eu largar tudo para viver com você lá, hoje eu não faria isso. E olha assim que, que assim, eu estava até conversando hoje mesmo, falei com meu pai, eu estava almoçando com o meu pai, com a minha tia, com a minha mãe, e a gente estava conversando mais ou menos sobre isso. E eu disse, olha, quantas pessoas estão ao meu redor que queriam estar no meu lugar, de ter alguém para dizer assim, vamos embora e vamos viver, vamos viver na Inglaterra. Eu tenho uma amiga que disse assim, tu é doida, eu já tinha deixado tudo e tinha ido embora. Aí eu disse, o tudo, o quê que tu tá falando? Olha só, o meu tudo é minha família, que meus pais já estão me já tem uma certa idade. Eu não, eu não poderia virar as costas e ir embora. É, eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso e vão discordar, mas é a minha realidade depois de tudo que eu batalhei, de, de estudo e tudo, hoje em dia ter que chegar lá na Inglaterra e começar do zero, do zero, do zero, para mim seria muito difícil. E assim, graças a Deus que eu tenho uma pessoa do meu lado que entende tudo isso, a gente conversou e, eu, e ele entendeu. Então, tanto ele entendeu que realmente ele topou o desafio de novo e a gente está junto até hoje, ele me incentivando, eu incentivando ele eu sei que para ele não tem campo de trabalho aqui, e assim como para mim lá, para estar tá aí até teria, mas eu teria que ainda batalhar um pouco mais, né? Porque eu teria que ter uma certificação, eu teria que, que estudar um pouco mais aí para conseguir chegar aonde eu cheguei aqui. Então isso tudo ele entende, mas a gente vai chegar a um ponto da nossa vida, que a gente está envelhecendo, né? e que realmente vai, vai ser mais fácil ter essa escolha, que eu já não vou ter que, que abrir mão do meu lado profissional, porque a gente vai viver, ele diz assim, a gente vai ficar velhinho viajando, a gente vai conhecer ah, o mundo não. viajando quando a gente estiver velhinho, e realmente é assim é o que a gente pretende para nossa vida. Ah, Só que... que daqui até lá ainda tem muito chão, Sim. então a gente está querendo investir em, em imóvel, é tanto que tem o, tem um apartamento daqui, né que Fortaleza ela é uma cidade turística, então independente, assim, a gente comprou o apartamento com o intuito de ser a nossa primeira casa Mas quando a gente não quando a gente decidir por outra coisa Um imóvel é, é sempre um investimento com Pra gente no futuro Então tem um imóvel aqui, tem um imóvel em Londres Tem um em, em Ibiza e, e, e isso aí se transforma em dinheiro Que futuramente vai vai sustentar nossa velhice se transforma não, né, meu bem? Porque já é dinheiro, porque tem um apartamento em Ibiza, é. meu bem. Vamos combinar, é. hein? É. É, deixa eu, é. eu te é. uma coisa rápida aqui com você, que você falou de abrir mão da carreira. Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar inglês numa escola em Southampton, e lá eu conheci uma brasileira, a Silvia, ela é do Nordeste também, e ela era da Procuradoria Geral do Estado de... Ai, acho que é do Rio Grande do Norte. Ela tinha um cargo, ela é advogada também. E ela tinha um cargo muito bom, ela lutou muito para chegar nesse cargo, até que um dia o marido dela falou assim: Olha, eu consegui bolsa para estudar na Inglaterra, para ficar lá três anos. Você vai ou você fica. E eles tinham dois filhos. Cara, ela largou, ela saiu do emprego, ela abriu mão do emprego dela. Ai, meu Deus, costa derrubou aqui para vir para cá, e menina, ela passou os três anos em depressão aqui, a gente ia para a escola juntas, ela chorava, ela falava, carina eu quero minha profissão de volta, eu quero voltar para minha casa, eu não acredito que eu estudei a vida toda para chegar onde eu cheguei, chegar aqui, o que, que, eu, que, que eu faço aqui? Eu cozinho, eu sou dona de casa, não é isso que eu quero para minha vida. Se eu quisesse ser dona de casa, ficar no lar, eu, eu não teria nem estudado. Olha só, ela surtando, falando, e assim, num nível de depressão, que até a, a, uma, a professora nossa, em comum, que é a Cláudia, ela falava, Karina, ela tá, ela tá mal, ela tá mal, a gente olha para ela, a gente vê que ela tá muito mal. E ela tava assim, até que o dia que ela me mandou uma mensagem falando, Karina, tinha acabado de ter a Maia, Karina, adoraria conhecer a Maia, tô muito feliz por você, mas eu tô muito mais feliz de voltar para minha casa então assim ela não ela voltou isso já tem isso já foi foi em 2018 ela já voltou tal mas ela falou que ia voltar e ia ter que recomeçar porque ia ter que passar em concurso público de novo ia ter que estudar tudo de novo mas assim ela ficou três anos aqui acabada acabada mas ele foi para morar ele veio para estudar ele ganhou uma bolsa de estudos é, ele era da área de humanas de bio, é, biotecnologia não mentira de biologia ele era químico e estava fazendo alguma coisa em biologia química. Mas se ele que... só ia para estudar, por que ela, ela precisou largar tudo para... Porque o marido falou, olha, a oportunidade que eu tenho, que os meninos têm, ele queria que os filhos tivessem uma educação, fizesse o colegial aqui, né? Tanto é que os meninos se formaram, fizeram a high school aqui, o primeiro, segundo, terceiro colegial aqui, voltaram para o Brasil com, com inglês assim, Perfeito. Então, assim, foi uma oportunidade que eu falei, olha, não dá. Eu não vou conseguir bancar isso daqui no futuro, né? Agora tem a possibilidade de manter a família toda na Inglaterra. Você vai abrir mão disso? Ela pensou, pensou, falou, bom, não vou tirar isso dos meus filhos, né? Eu falou, vamos agora. E veio e ficou muito mal. Os meninos, assim, amaram, né? Tanto é que o mais vai voltar para cá para fazer faculdade aqui. Mas... É complicado. Ela ficou muito mal, muito mal, muito, muito mal, magrinha, pálida, ela não tinha ânimo para nada, para nada, ela sentava do meu lado, ela escrevia, lágrimas corria, ela ficou muito mal, muito mal. Saudade né? da família, do, da profissão, é complicado, você tem que trabalhar muito seu psicológico quando você for tomar uma decisão dessa, e não só pelo impulso, e não pelos outros. Pois é, né mas aí quando você tem uma família, tem que pensar no conjunto. né Eu até me coloquei no lugar dela, eu fico pensando, Poxa, se um, um dia o Nil quiser mudar de país em função do trabalho dele, eu amo a Inglaterra, não me vejo morando no Brasil. né Eu quero ir para o Brasil para passear, para ver minha família, mas eu quero que minha filha é, finalize a vida, a vida, comece né a vida adulta dela aqui. E aí ela vai decidir o que ela vai querer para a vida dela quando ela tiver consciência do que ela é como ser humano né que ela vai fazer da vida dela na vida adulta dela a gente abre mão da de viver aqui mas até lá eu quero que a Maia seja educada aqui enfim que siga aqui porque eu também não quero tirar é, isso dela né a gente já tá aqui mas como eu falo é, se um dia meu marido daqui uns dois três anos falar Karina eu preciso mudar para Austrália eu vou com muita dor no coração com muita dor no coração, porque ele tá está sendo a minha base aqui, né? É ele que que é o provedor. Como que eu vou falar não, não vamos? Né? Como que eu vou tirar isso dele? Já basta eu ter me anulado, aí eu vou anular ele também, né, como profissional? Então, assim, eu me coloco no lugar dessas mulheres que tomam esse tipo de decisão, porque tem que ser muito forte, sabe, para abandonar tudo. Tem que ter muita força. E se um dia você chegar nesse ponto de falar, não, vou abrir mão da minha vida aqui para viver na Inglaterra, a gente vai voltar e você vai contar essa experiência para mim. Porque é... Não, a gente. É, eu conto na hora, mas, assim, <risos> até então, a. a... A nossa vida está caminhando muito tranquilamente para as minhas tomadas de decisão e para as dele também. Então, ele respeita muito o que eu penso e o meu jeito de viver, assim como eu também tento fazer isso por parte dele. né é, Eu lembro que teve uma vez que a gente estava falando sobre, sobre justamente a compra da casa e tudo. E até então, como a gente nunca tinha chegado a falar o que a gente ia viver, teve uma vez que ele falou assim: É, que eu espero que ele nunca veja esse vídeo, para é, <risos> poder não ver essa parte. Ele chega, ele disse assim: é, Eu tô vendo uma, uma casa do lado do, da casa da minha mãe. É um apartamento, do lado do apartamento da minha mãe. Era tipo, na época, quando ele falou, era como se fosse porta com porta. Aí eu, ele tá ficando doido ele vai comprar uma casa porta com porta da mãe dele, para a gente viver quando a gente casa cada um quer sua casa, a gente quer viver a gente mora perto, mas não precisa ser um perto que só abre a porta, oi sogra, tudo bom aí na minha cabeça eu disse se ele tá doido, aí foi uma das discussões que a gente teve como é que você pensa em comprar uma casa que a gente vai viver futuramente, você nem conversa comigo antes para saber se é o que eu quero a gente nunca chegou nem com... eu não, não, não tinha falado contigo nem de morar fora do Brasil... Ele já estava decidindo tudo. Tava tudo. Aí ele pegou, ficou... Na época ele ficou chateado, eu lembro que ele ficou chateado. Aí depois de alguns dias ele veio do nada. E ele mesmo tocou no assunto. Ele disse, é, realmente é, foi imprudente da minha parte, porque eu decidi, não cheguei a, a conversar com você, se era o que você queria também. Só que na minha cabeça, na época, não fazia sentido. Aí... Sendo que ele ia comprar sozinho, com o dinheiro dele, com o trabalho dele, tudo que, que eu tinha que me meter. Na minha cabeça, depois eu fiquei com vergonha da atitude que eu tive. Porque ele ia comprar só e tudo. Se ele quisesse ter comprado e nem ter me falado nada, ele ia comprar um apartamento do lado da casa da mãe dele. Pronto, acabou. Sim. Só que eu, na época, fiquei super chateada como é que ele faz uma coisa dessa, não me consulta nem nada, e assim, depois de muito tempo, depois dessa inclusive dessa conversa, depois de, de alguns anos, a gente estava conversando sobre isso, e eu também voltei e pedi desculpa para ele, porque eu disse, olha, na época nem fazia sentido eu questionar isso contigo, e, na, e eu também não entendia o quanto para você era importante ter, porque assim, ele tentou me explicar, e realmente depois algumas pessoas também me explicaram. Quando chega uma determinada fase da vida da pessoa, aí o, o sistema de saúde, ele vai ver se aquele lugar que a pessoa, que o idoso está, é adequado para ele conviver, se tem familiar morando perto, isso e aquilo. E na época, quando ele me explicou, eu não entendi. E aí, o motivo da compra do apartamento era para adequar a mãe dele, porque a mãe dele morava no segundo andar e ela tinha que passar para o primeiro andar. E também porque tinha que ter um familiar morando perto. e isso ele não vai é para o asilo. se não vai para o asilo. E na época, eu eu depois, olha, assim, para passado de vergonha mesmo. Porque realmente, assim, <risos> na minha cabeça, imatura, eu não entendia isso. E eu dizia assim, ah, se eu não vou morar perto da minha mãe, por que, que eu vou morar perto da sua? Aí, mas besteira, besteira de gente besta. Pronto, foi a mim. <risos> e... E aí, hoje em dia, ele realmente deu. Tudo. Agora sim, ele comprou primeiro o primeiro apartamento daqui. A gente comprou o apartamento daqui. E quando ele voltou para ir, aí ele estava ele ajeitando tudo para a compra do apartamento e ele comprou o apartamento do lado da mãe dele. Que bonito. Futuramente, quando eu estiver aí, tu vai conhecer o apartamento, viu? Porque <risos> ele comprou. E, e para a gente também vai ser até melhor, porque o apartamento de Hampton, ele é um, ele mais é maior do que o apartamento de Wimbledon. E ele disse que futuramente, quando os meus pais quisessem, ou quando amigos meus quisessem, ia ser mais tranquilo para a gente receber pessoas lá. Então, aí eu até perguntei, não, mas a gente não é melhor vender o de Wimbledon? Ele disse, não, tudo é investimento, tudo é investimento. Então, assim, na cabeça dos britânicos, realmente, eu acho que essa parte do investimento da economia, do, do financeiro, eles têm muito bem estruturado, diferente dos brasileiros, né? Porque a gente é realmente, às vezes, totalmente desestruturado. Então, assim, para ele, uma, ele tem uma visão de futuro, uma visão financeira muito boa e que para a gente está funcionando muito bem. Isso é muito importante. E, ó, eu sempre digo nos, nos meus vídeos, que é o que minha mãe sempre me fala, falava, né? que se o homem cuida bem da mãe e da filha, ele vai cuidar bem da esposa. Então, a gente também... Tá Olha o cuidado que o médico está tendo com, com, com a mãe dele. A mãe dele. Então, com certeza, ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua mãe também, você pode ter certeza disso, dos seus pais. E se vocês tiverem um filho que vão ter, porque a Maia precisa de um amiguinho aqui, a Maia precisa de uma mesa, então vamos preparar aí o ambiente logo para a Maia já ter uma, uma amiguinha anglo-brasileira. Uma, uma amiguinha. Um amiguinho, mas, mas né? Sim. É. Então, vai se preparando que ele vai ser um ótimo pai, sem dúvida nenhuma. Já é um, já é um fofo como namorado, futuro marido, é. porque ele é o que ele mostra, né? Te motiva, te incentiva, eu acho que isso é o mais importante e te respeita. E ele né? realmente assim, tá praticamente 24 horas comigo, porque assim de manhã, a primeira pessoa que, que fala comigo é ele, que ele manda logo <risos> mensagem de manhã cedo. Se mãe te deu ele bom faz... dia, ele já tá te dando bom dia. Não, não muito melhor que a minha mãe porque a diferença de quatro horas né quando ele tá levantando aí para trabalhar ele já tá mandando uma mensagem quando eu respondo bom dia para ele ele mal espera eu responder bom dia para fazer a chamada de vídeo Oi. Oi meu amor tô aqui tô indo pro trabalho e às vezes ele fica comigo dentro do carro com, com o vídeo ligado e, e assim o dia todinho realmente assim o nosso relacionamento amadureceu muito Muitas das coisas que a gente conversava, que não estava funcionando no início, hoje em dia funciona muito bem. É, assim, essa coisa de estar tá longe, de, de não ter a pessoa ali constantemente. Às vezes a gente está precisando realmente de um afago, de um abraço, isso e aquilo. E não tem, não tem. Mas, assim, a gente não tem a presença física, mas a presença emocional, espiritual, tudo tem. Vale. Eu sinto realmente bastante ele aqui comigo. No que eu precisar, eu sei que eu posso contar e isso é o mais importante né é, de, é o que você falou né às vezes tem pessoas tão perto da gente que não se dá o trabalho de né dar um bom dia saber como tá né e, eu e tive a gente... namorado que para ele vir na minha casa eu tinha que ir buscar ele na casa dele para poder ele vir para que passar o dia comigo depois não tinha que deixar em casa para é. ver como é que é a história pois é eu sei que um monte de gente que tá escutando vai, vai se identificar e vai dizer assim é igual Mary, querida, muito obrigada por esse bate-papo Por compartilhar aqui essa história com a gente É a primeira história que, o, que um gringo vai para o Brasil encontrar Que eu tenho aqui no canal Então, assim, eu fico imensamente feliz De poder mostrar esse outro lado, né? De que dá para conhecer alguém estando no Brasil Então... E olha, eu acho melhor Eu já tive experiência de, de amigas minhas que dizem assim Ah, é, eu conversei, conversei, conversei E fui encontrar com ele lá e quando chegou lá, estava num ambiente que não era o seu, que não sabia o que fazer, não sabia como voltar, nem nada. Então, realmente é muito perigoso. O ideal é que se ele tá quer é uma coisa séria, ele venha primeiro, lhe conheça, conheça a sua família, para depois você ir para lá. Porque é muito perigoso, gente. Você está num, num ambiente que não é o seu, com pessoas que você não conhece, e se você ainda se prontificar aí e tudo, mas que vá com alguma segurança, Sim. porque é, é difícil. É. Recado dado, então vamos é. aí seguir as instruções de quem tem 10 anos aí de carreira, 10 anos de carreira, dez de carreira, carreira nesse namoro internacional. <risos> Ai, Querida, muito obrigada por esse bate-papo, eu te espero aqui, se Deus quiser em breve, para a gente se Entendi. encontrar. Se até o final do ano for liberado, até o final do ano eu estou aí. Ai, que assim seja, amiga. A mala, a mala já está pronta, praticamente. Que assim seja, querida. Obrigada, viu?